Canveiros e canveiras do meu Brasil! Hoje eu vou ensinar para você a personalizar as capas dos destaques no Instagram. Sabe aquelas bolinhas que ficam embaixo da sua... como é que é o nome do seu perfil? Sabe aquelas bolinhas que ficam embaixo do seu perfil? Pois é, elas transmitem o conjunto da obra para as pessoas que olham os seus destaques. Então, ou seja, é uma coisa só para quem olha os seus destaques. Então, deve-se criar uma identidade visual através de ícones ou detalhes de uma imagem para transmitir o assunto abordado. Aqui, minha dica é, seja minimalista para causar um impacto visual. Sem delongas, bora lá para o computador. Como sempre, na home, eu vou na área de pesquisa e dito destaques, capa para destaques dos stories do Instagram, eu clico nele, então você escolhe de acordo com o seu negócio. Você já reparou numa coisa que aqui tem tanto coleções como esses individuais? Pois é, nem todos são só um, esse individual, né? nessas coleções que já demonstram ali logo na capa vamos clicar nela só para você entender como é que funciona aqui você tem 12 ícones então ele vai separando um o dom, tá? Você escolhe o que você achar melhor. O que ele recomenda que este modelo, delete essa página antes de fazer download. Vamos voltar então para escolher os nossos destaques. Vamos supor que o meu seja para a área de beleza. Eu vou clicar nesse e eu posso trocar o ícone. Ele tem a ver com a área do fitness, não tem nada a ver com a beleza, então eu vou acelerar o vídeo e colocar outro ícone. Prontinho, já fiz o meu. Agora que você já aprendeu a fazer isso, você vai escolher um exemplo, aqui, um modelo para você fazer e vai substituir todos os que você. os que faltam Gostou desse vídeo? Então curta, comente ou compartilhe. Estarão abertas as inscrições para o curso de Canva. O próprio você vai aprender a trabalhar com essa ferramenta fantástica.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 e estará disponível o link na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, então um beijinho e até mais! Tchau!